Olá pessoas, tudo bem com vocês? Esse é o canal Preto Power, eu sou a Ana Carolina Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindas E no vídeo de hoje, como vocês já puderam ler no título Eu vim mostrar pra vocês como eu vou cortar o meu cabelo Na verdade, eu já cortei o meu cabelo Eu tô gravando a introdução depois Então já dei todo o spoiler pra vocês do resultado Que é esse aqui e assim, na verdade não foi exatamente um corte. Eu tirei as pontinhas do meu cabelo que já estavam bastante estragadas. Eu decidi compartilhar com vocês porque eu usei um método diferente do outro vídeo que já tem aqui no canal. Se você não sabe, já tem um vídeo aqui no canal mostrando como eu corto o meu cabelo. Nesse caso foi mais um corte porque eu mudei o formato e tudo mais. Já na técnica que eu utilizei no vídeo de hoje, eu tirei só as pontinhas mesmo, só o que já estava estragado. Não mexi muito no comprimento. Quero ressaltar que eu não sou cabeleireira, não sou profissional. Eu sou apenas uma curiosa da internet Que faça experimentos com meu cabelo Me utilizo como cobaia de mim mesma Isso faz sentido? Não sei, mas é isso Enfim, eu faço experimentos aqui Compartilho com vocês Porque eu acho que pode ser útil E se você não se sente suficientemente confiante Ou confortável para cortar o seu cabelo Sozinho ou sozinho Não faça isso Se você não se sente confortável O ideal é que você procure um profissional qualificado Por favor, para não fazer merda no seu cabelo porque pior do que você fazer merda no seu cabelo, é você pagar pra fazer merda no seu cabelo. Então acompanhe o tutorial e comentem aqui embaixo se vocês têm coragem de cortar o cabelo sozinhos ou se vocês sempre vão no salão. Me conte aí. E agora, fiquem com o vídeo do corte. Então vamos ao famigerado corte é, Eu tô aqui de twists porque eu lavei meu cabelo ontem Exclusivamente pra poder desembaraçar ele Porque da forma que eu vou fazer esse corte hoje É ideal que ele esteja desembaraçado. E como eu falei nos um dos últimos vídeos aqui do canal Que eu vou deixar nos cards Não é legal que a gente desembarasse o nosso cabelo seco O ideal é que a gente desembarasse ele molhado Com algum produto pra ajudar o cabelo a deslizar melhor E a gente não quebrar tanto o cabelo Então ele tá assim com esses twists Mas ele tá desembaraçado porque os turistas Turist, meu Deus do céu. Porque com os twists eu tenho certeza que o meu cabelo vai estar desembaraçado aqui dentro. Então, tem, sei lá, 10 twists aqui, bem mal feitos mesmo, só pra manter o cabelo desembaraçado. E agora eu vou prender esses twists aqui da frente pra gente começar de trás. Assim, apesar de desembaraçado, o meu cabelo já tá seco, né? Eu vou usar esse creme aqui que é o Enroladas da Embeleze. Ó, oh, gente, como eu falei pra vocês, o cabelo tá desembaraçado, tá? Só as pontinhas aqui, né? Isso aqui é a prova de que já tava mais do que na hora de eu tirar a ponta do cabelo. Quando o seu cabelo tá com a ponta fina, a ponta que fica dando nó assim de graça é porque já tá na hora de tirar, gente. Não adianta ficar pegado, não, porque isso aqui só atrapalha o desenvolvimento do seu cabelo. Tá? Mas, tipo, fora essas pontas aqui. O cabelo tá desembaraçado, como eu falei pra vocês. Agora eu vou pegar um pouquinho desse creme. É um pouquinho mesmo, quase nada. Só o cabelo não ficar 100% seco. E vou passar principalmente nas pontinhas. Agora eu venho com a minha escovinha que eu uso em todos os vídeos desse canal. E vou só repassar aqui. Gente, eu tô achando que tem muito cabelo nessa mecha aqui. Eu vou dividir ela em duas. Agora vamos ao que interessa. Eu vou até aproximar mais um pouquinho aqui. É, o cabelo tá desembaraçado, 100% desembaraçado Mas o nosso foco são as pontas, né? Porque as pontas a gente vai tirar Quando você passa, você vai sentir onde é que o seu cabelo vai afinando Onde é que a ponta vai ficando ruim E é justamente aí que você vai tirar Percebam, o cabelo segue uma estrutura, né? Mais saudável, chegando na ponta Ele tá esse bagacinho aqui Então você vai tirar só o essencial Então você vai sentindo, ó, vai passando a mão quando você vê que chegou na parte aqui, já não tem mais o que fazer, aí você vai e corta. Peguei a tesoura aqui, chega nessa pontinha aqui e passa a tesoura. Pronto. Só isso, gente. Tira as pontas, é só isso. Vou fazer agora com outro pedaço dessa mecha. A mesma coisa. Desembaraço aqui. Vou sentindo. O cabelo tem uma estrutura, mas chegando à ponta ele já tá desgastado E você vai pegar realmente só aquela pontinha que já não tem mais jeito Isso aqui, gente, só atrapalha Porque a ponta feia deixa o cabelo estranho Então eu vou pegar essa partezinha aqui que já deu o que tinha que dar E venho com a minha tesoura E pronto É isso E agora que eu já terminei essa parte Eu vou retornar pro meu twist depois que você fizer o twist Se você ver que ainda sobrou alguma pontinha Tipo isso aqui Você vai tirar também, entendeu? Eu não tenho pina de cabelo Não vou mentir Pronto, tirei mais um tiquinho de nada aqui pontas tiradas Agora eu vou pro outro lado fazer a mesma coisa E eu vou adiantando o vídeo, né, gente? Gente, já terminei os twists da parte de trás. Fiz cinco twists, já cortei essas 5 mechas. Agora vamos para a parte da frente, né? Para que vocês possam ver melhor. Meu cabelo tá sem esse aspecto, porque, como eu falei pra vocês, eu não finalizo ele de verdade. Só passei um pouquinho de creme e fiz esse twist pro cabelo ficar desembaraçado. Então, desfasso o twist. Venho com um pouquinho de creme só pro o cabelo não ficar 100% seco. Venho repassando. Sempre das pontas Eu tô dividindo porque eu tô achando que eu consigo ter mais precisão com mechas menores Então eu vou guardar essa mecha aqui E vamos pegar esse pedacinho aqui Com o cabelo 100% desembaraçado Você vem sentindo onde é que a ponta começa a ficar estragada E tira só o necessário mesmo, ó Vocês estão vendo a diferença? Então como já tá muito fina, vou tirar Vem aqui com a tesoura E tchau Pegar outra parte Mesma coisa, desembaraça Sente o cabelo Vê onde a ponta já tá muito rala E tesoura nela Pronto Agora eu volto pro meu twist E sinto se ainda tem algum fiapo assim, Tipo isso aqui Aí eu vou e tiro esse fiapo Porque a gente não precisa disso Pronto, tirei aqui o fiapinho acabou. Gente, provavelmente esse vídeo já tá um pouco longo, então eu vou fazer outras partes aqui, cortar mais outros twists e volto pra gente fazer o último junto, tá bom? Oi, pessoas, voltei. Falta só essa mecha da frente aqui, já fiz o cabelo todo. E vamos lá. Creminho. Quase nada, porque o creme pode camuflar o real estado das pontas do seu cabelo Aí você acaba não tirando e elas continuam aqui. Então... Preferencialmente um creminho mais leve. Desembaraço com uma escovinha. E eu vou dividir, porque essa mesh tá muito grande. Eu acho que muito grande a gente acaba não tirando da melhor forma. Pega essa parte, vai sentindo onde é que o cabelo tá estragando. Na verdade, essa frente aqui tá bem daquele jeito, né? Mas é isto. Na verdade, eu quero tirar bem pouco, porque eu tô no momento que eu quero ver até onde meu cabelo vai. Então.. É só o necessário mesmo. Apesar dessa frente aqui tá bem... Aí venho com a tesoura. Tchau. Outro lado a mesma coisa. Tesoura. Agora eu volto pro twist. Eu tô mantendo no twist porque eu ainda vou lavar o cabelo de novo, fazer tratamento, finalizar. Então manter meu cabelo no twist entre esses processos me ajuda muito a fazer de uma forma mais rápida. Porque meu cabelo... Embaraça com bastante facilidade, né? Apesar de agora, provavelmente ele vai estar embaraçando um pouco menos, porque eu tirei essas pontas. Essas pontas são muito vilãs pro embaraçamento do cabelo, tá? E se você ficou algum fiapinho aqui, tá vendo que às vezes fica? Tira também. E pronto, gente. Quer dizer pronto não, né? Eu volto pra mostrar pra vocês o cabelo finalizado pra gente ver o resultado final dele. Gente, isso aqui foi tudo de cabelo que eu tirei das pontas. Só realmente aquelas partes que não davam mais pra muita coisa, sabe? E assim, a gente perde muito mais do que isso desembaraçando o cabelo, né? Então assim, não adianta ficar pegada pra um cabelo que não tá saudável. Acho que mais do que ter um cabelo grande é ter um cabelo saudável, pelo menos pra mim é prioridade. Por isso que umas duas vezes ao ano mais ou menos eu tiro as pontas do meu cabelo quando eu sinto que não tá bom mais, sabe assim? Eu não tenho um calendário fixo, lá ah, eu tenho que tirar duas vezes por ano. Eu vou fazendo conforme eu vou sentindo que o meu cabelo precisa tirar as pontas. A gente tá no final de março e eu tirei da última vez, provavelmente em novembro, outubro, novembro, por aí, mais ou menos. E eu já tava sentindo necessidade de tirar de novo. Vocês vão ver a diferença que faz, porque tá com o cabelo com as pontas saudáveis facilita muito nos tratamentos que você faz na finalização, então... É muito importante para a saúde do seu cabelo, tá? Mais tarde eu volto aqui mostrando o resultado do meu cabelo, né? Depois que eu lavar, hidratar e finalizar. E como vocês já viram, spoiler completo na introdução. Meu cabelo ficou assim e eu gostei bastante do resultado. Tipo, ele tá mais murcho do que deveria Porque eu fiz uma finalização com um produtinho novo, que em breve vai ser aqui no canal também. Então, esse finalizador deixou meu cabelo mais murchinho assim e também muito, muito, muito definido. Enfim, de forma geral, gostei do resultado e eu já senti uma diferença enorme hoje, quando eu fui hidratar o cabelo. É outra coisa, não tem ponta travando, sabe? O creme vai mais fácil, não embaraça muito, a finalização foi num piscar de olhos. E é isso, já falei demais. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se você não deu like no decorrer do vídeo, por favor, clica no gostei, que isso me Demais. Se você é novo ou novo por aqui, se inscreve no canal pra não perder nada E ative as notificações o YouTube sempre te informar quando tiver conteúdo novo por aqui E aproveita e já me segue no Instagram, que é arroba preta e pau E é isso, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!